Empreendedoras da costura e da customização. eu me chamo Paula Tavares, se você ainda não me conhece, quero convidar todos vocês a assistir a playlist de tie-dye aqui, que está logo na descrição desse vídeo. Fique tranquila, que no vídeo de hoje eu estarei ensinando como transformar essa camisa preta que você tem aí no guarda-roupa em um lindo modelo espiral de duas partes apenas, com a água sanitária e dando um toque super especial. Para iniciar, a sua camisa deve ficar úmida. Você molha ela com borrifador ou com água e, com o auxílio do garfo, faça giros que permita você modelar esse tecido ou a camisa no modelo espiral, conforme eu estou fazendo. Depois, coloque dois elásticos onde você vai aplicar a água sanitária apenas em duas partes. Já deixa a sua água sanitária aí do lado. E nós vamos aplicar, eu tenho nessa vasininha amarela e também a água sanitária pura. Na vasininha amarela eu coloquei um pouquinho de água, misturei, e agora a água sanitária é pura. Eu vou deixar os dois lados bem charcado. Você vai precisar de um auxílio de um plástico para não melar sua mesa. O legal é que você colocando essa água sanitária apenas em duas partes dessa divisão, a sua camisa toda ela não vai ficar... Com aquele efeito tie-dye, só em alguns momentos. Agora eu vou usar o balde, vou deixar descansar aí por 72 horas. Olha o nosso resultado, que show, que espiral, né? Super diferente. E só foi água sanitária que eu fiz. Agora nós vamos dar aquele toque especial que eu falei lá no início, que é com enfeite grilô. Nós vamos precisar aí de um tamanho de 37 centímetros, duas partes de 37 centímetros, alfinete... Uma máquina de costura, linha de costura, de acordo com o seu enfeite. E nós vamos aplicar na manga dessa camisa. Essa tie-dye, ela tá super diferente. Vocês não viram ainda no vídeo desse modelo. E com certeza, se você assistir até o final, você vai aprender a fazer facinho. E eu vou dimensionar por essa parte da costura do ombro, onde eu vou começar. Eu vou aplicar o grilô. Pela parte de cima, parte de fora dessa camisa, com um alfinete. E vou alfinetar todo esse enfeite na camisa. E depois que eu alfinetar tudo de um lado e do outro, eu vou levar pra máquina de costura. Essa parte é você fazer muito tranquilamente e vai dar tudo certo. Se você ainda não me segue pelo canal Paula Tavares, eu convido você a fazer parte dessa família, maratonar... Toda a playlist de tie-dye e muito mais. Mas se você também quer ser meu amigo lá pelo Instagram, vai lá, curte esse canal. Tem muitas coisas que eu compartilho do meu trabalho, da minha rotina e de quem eu sou. Então, eu quero te conhecer também. Então, vamos para a máquina de costura. Eu confesso que eu usei a máquina por alguns momentos, mas não gostei tanto do efeito. Então, decidi costurar a mão juntamente com vocês. Então, eu fiz aqui toda essa parte com ponto a mão alinhavo se você quer saber mais sobre esse ponto olha esse card aqui em cima onde eu ensino a fazer alguns pontos a mão e tem uma playlist completa dentro desse card aqui que você também pode assistir eu vou deixar na descrição desse vídeo e aí eu vou colocar fazer o aplique desse grilor com esse tipo de ponto alinhavo Lá no meu Instagram também tem uma maratona que eu fiz no mês do meu aniversário, onde eu ensino a vocês como fazer vários tipos de ponto feito à mão. Eu agora vou fazer isso dos dois lados, esse acabamento, pegue a ponta do grilô, dobre um pouquinho e costure ele. Pronto, esse enfeite já está certinho, bem colocado aí na manga da sua camisa. Se você gostou desses vídeos, deixe o seu like, seu comentário, sua curtida, porque isso vai ajudar o YouTube a entregar mais os meus conteúdos. Então me ajude divulgando, deixando seu comentário e deixando a sua curtida. Muito obrigada e eu espero você no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima!